Olá, meu nome é Reinaldo Barreto e essa é uma apresentação sobre o Ludes Community Edition, um simples digital signage. Lembrando, na, embaixo você vai ver a marcação dos tempos, se você quiser pular, voltar e por aí vai. Agora vamos ao momento jabá absurdo. Momento jabá absurdo. Esse não é um vídeo patrocinado pela Adianto Solution, mas se a empresa quiser me patrocinar, eu aceito de bom coração. Eu quero dizer que essa ferramenta Ludes foi criada e desenvolvida utilizando o Adiante Framework e o Adiante Builder. São ferramentas excelentes, na minha visão, hoje o Adiante Framework talvez seja o melhor Framework existente em PHP para você desenvolver sistemas. Para mais detalhes sobre essas duas ferramentas, link na descrição com detalhamento de tudo que elas podem fazer. Agora que você já viu o momento já absurdo, o que é um digital signage? Eu não sei, nunca ouvi falar disso. Geralmente você vai conhecer como mídia TV, mídia indoor, TV corporativa, painéis digitais ou murais digitais. Vários estabelecimentos comerciais ou corporativos ou condomínios, você vai ter uma grande TV ou um grande monitor, passando avisos da empresa, notificações para os funcionários, ou no condomínio, aviso do condomínio, previsão do tempo, informes do condomínio, às vezes em lanchonete você vai ver o cardápio com notícias do dia a dia, entre outras coisas. Em clínica médica, às vezes você vai ver qual é o próximo paciente, a notícia do dia, e por aí vai. Nada mais é do que um grande painel digital de avisos. Como ele funciona? Geralmente você vai ter um servidor local na sua rede local ou um servidor na nuvem transmitindo os dados via internet ou rede local. Pode ser Wi-Fi também, não tem problema. E esses dados são transmitidos para diversos dispositivos. Os dispositivos mais comuns são uma TV, um, uma TV Box ou um quiosque de alguma coisa. E pode ter diversos layouts de apresentação. Onde o Ludes vai funcionar? Basicamente em qualquer navegador que seja compatível com HTML5 e Javascript. Vai funcionar no Amazon Fire Stick, na maior parte dos modelos, eu acho que em todos os modelos de TV Box, vai funcionar no WebOS da LG, no Tizen e vai funcionar no Raspberry também. Você pode ligar qualquer um desses equipamentos aqui na numa TV ou no monitor gigante, ou ele também vai funcionar no celular, se tiver conexão via internet, não tem problema. No computador também funciona. Ah, agora eu entendi, agora tudo faz sentido, então o Ludes Community Edition vai resolver 100% dos meus problemas, qualquer coisa relacionada a painéis digitais está resolvido. Não, a resposta é não, ele não vai resolver 100% dos seus problemas, ele vai resolver a maior parte dos seus problemas, aquele feijão com arroz está resolvido. Se você precisar de mais funcionalidades, existe uma, ferramenta, uma versão do Ludes que é paga e vai ter um outro vídeo apresentando essas funcionalidades. Quais são os requisitos do Ludes? Do lado do servidor você tem que usar um PHP 7.4, recomendo usar o 8.1 um, adiante, que é o framework, que você já viu na, na propaganda, um banco de dados SQLite, mas pode ser outros bancos, espaço de disco conforme as suas mídias. Se você for colocar um monte de vídeo pesado, muito espaço. Se você for colocar meia dúzia de imagem boboca, Pouco espaço. Do lado do cliente, como eu já falei, basicamente um navegador compatível com HTML5, JavaScript, CSS. Só isso. Qualquer navegador vai funcionar. Seja numa Smart TV, numa TV Box e por aí vai. Olá, essa é a cara pública do Ludes Community Edition. Lembrando, o sistema é dividido em duas visões. Uma pública e a parte administrativa. A parte pública é onde vai ficar rodando aparecendo as imagens e os vídeos que você quer que apareça para o seu cliente ou para o seu usuário ou para o seu condom, não importa um detalhe muito importante os vídeos vão tocar sempre mutados, isso é uma questão dos navegadores não temos como mudar isso por enquanto nessa versão vamos dar uma olhada agora no painel administrativo e ver como é que funciona aqui é o painel administrativo da parte pública onde você pode Ocultar ou aparecer a barra de títulos, mudar a cor, mudar o nome, mudar a cor do nome, se mostra o relógio, se você coloca a sua logo ou não, se ele aparece em full screen e entre outras coisas. Eu vou só configurar aqui para aparecer uma barra verde, para demonstrar. Salvei. Atenção especial, seu browser tem que estar configurado para não carregar o cache. Se não for assim, pode ser que demore um pouco para dar efeito. Aqui ó, já funcionou com a barra verde. Vamos dar uma olhada em outras configurações. Agora eu quero desativar a barra. Cliquei só para desativar a barra, salvar da mesma forma, voltei, recarreguei e pronto. A barra já não aparece mais. Lembrando que essa barra aqui é da imagem, não é da aplicação em si. Além da configuração geral, nós temos também o painel de configuração de mídias. Aqui eu vou colocar... Posso desativar, excluir uma mídia e por aí vai. Eu vou desativar várias mídias. Clicando aqui ele já fica vermelhinho. E vou ativar essa do PHP aqui. Vou desativar essa aqui também pronto. Eu quero só essas duas mídias e vamos dar uma olhada na demonstração. Pronto. Aí ele vai alternar entre as duas mídias que nós configuramos. Para carregar um novo arquivo basta você clicar em cadastrar, escolher um arquivo. Depois que você escolheu o arquivo, você diz qual é a data de início dele e a hora de início, uma data de fim, se você quiser, a ordem com que ele vai aparecer e clicar em salvar. Quando você faz isso, ele vai aparecer aqui. E agora quando a gente recarregar é o sistema, ó, primeira mídia, segunda mídia, e a terceira mídia já vai aparecer. Pronto. Lembrando, o carregamento das mídias, quando você tem várias TVs ou vários dispositivos, ele vai acontecer automaticamente a partir da última mídia que for carregada. E ele fica rotacionando. Quando ele chegar na última, ele puxa do banco novamente toda a ordem e recarrega. Não tem problema. A mesma coisa quando você desativa ou remove. Quando terminar a lista, aquela mídia vai sair. Aqui são outras funções relativas ao LUDES, a maior parte delas está relativa ao framework que eu falei, ou adiante, mas a principal é essa daqui, o cadastro de usuários, onde você vai poder cadastrar quais são os usuários que vão poder utilizar o sistema. Bem, do LUDES é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Lembrando, ele é um software livre, esse link, essa URL amarela aí no link da descrição você pode fazer download e utilizar à vontade onde você quiser. Em breve novas versões serão disponíveis e existe uma versão premium com diversas outras funcionalidades que depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando que é só que é uma versão paga não é uma versão software livre.